Olá, boa tarde. Eu vim falar um pouco sobre o curso de Ashitsubo, né? a técnica podal japonesa de reflexologia do Ivo Tobioka. Eu adquiri tem uns três meses e, assim, de lá para cá, eu só tenho usado essa, essa técnica com os meus clientes. Eles preferem que eu use essa técnica de Ashitsubo do que a, a tradicional, que é aquela que você ficar pressionando o ponto durante um dois minutos. A técnica do Ashitsubo, por ser deslizamento com pressão, é muito mais agradável e prazerosa para as pessoas. E o feedback dos tratamentos tem sido os melhores possíveis. Então assim, a partir de agora eu só trabalho com essa técnica. Eu recomendo o curso, o vídeo é o, o, os vídeos são muito bem detalhados, explicados. O suporte do curso, o Ivo e a equipe deles estão sempre respondendo as perguntas, ajuda, ajudando a gente das, das melhores maneiras possíveis. Então assim, eu só tenho que agradecer o Ivo. Aguardo os próximos cursos que ele vai lançar. E recomendo sim, o um curso também minha nota 10 me ajudou e continua me ajudando muito. A sequência do Ashitsubo é a melhor a ser aplicada. Sim. Obrigada, Ivo.